Eu não estou falando de probleminhas cotidianos que vai acontecer não, que toda casa tem rachadura, toda casa vai ter problemas é algum dia de infiltração, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa que é muito maior que isso, tá? É você observar naquele momento que está comprando a casa, problemas que a casa tem de estrutura, porque todas as casas, independente se ela é mansão ou não, tem problemas de estrutura. eu ganhei mais desconto que os juros do carro. Então saiu sem juros, praticamente, o valor, porque eu ganhei um desconto muito maior que o desconto que foi aplicado com juros. Né? A mesma coisa nos móveis planejados. Eles queriam me cobrar juros para parcelar em 12 vezes sem juros. Então o que eles faziam? Eles me davam mega desconto para fechar com ele, e aí ele praticava em 12 vezes com os juros, mas me dava um desconto maior para poder fazer o móveis planejados. Então eu consegui fazer isso de uma forma que eu levava vantagem. Então fica a dica para vocês: quando vocês forem comprar alguma coisa e eles falarem que não dá desconto, o que que você faz? Não parcela sem juros? Você fala: ok. Então me dê um desconto superior aos juros que a máquina vai cobrar para que eu consiga levar alguma vantagem e não perder com os juros que você vai me cobrar. Então você acaba levando isso em consideração para poder levar uma certa vantagem tá? então gente essas quantidade de milhas que eu tinha foi baseado também a tudo isso que eu fiz para casa tá? e aí a, a casa em si teve os seus custos de imóveis pedreiros ajudantes é, tudo que você fez é, é, talheres é, pratos tudo que você comprou eu comprei muito com milhas pelo Shopping Livelo, pelo Shopping Smiles, pelo Shopping Latam, né? Então assim, eu pegava as oportunidades que eu tinha naquele momento para poder diminuir meus gastos com a casa. Mais ou menos aí, 30 mil reais na cozinha. Você vai reduzir isso de gastos que você teria que pagar do seu bolso, né? Você imagina, você ter móveis na sua casa e saber que as milhas que você tinha, que eu não estava viajando, me ajudaria naquele momento a evitar que eu pagasse em dinheiro alguns custos. Então tem coisa que você não tem como sair. né Por exemplo, como que você vai pagar pedreiro com milhas? Não tem como. Então muitas coisas você tinha que é, reduzir de um lado para poder aplicar no outro. Tá? Bem, é, feito isso, eu consegui é, transformar aquela casa do jeito que o projeto pedia, porque existia um projeto arquitetônico, existia um projeto de interiores, né? eu contratei um, um designer, então o designer de interiores, ele projetou aquela casa daquele jeito e eu não podia tirar uma vírgula do projeto, porque se eu paguei para fazer o projeto, o projeto falava esse cano tem que ficar aqui, esse sininho tem que ficar aqui, o porquinho fica aqui, então assim, tudo que vocês viram nos vídeos e nas fotos da minha casa foi exatamente o que o design interiores fez o que o projeto fez e eu fui buscar exatamente a perfeição daquilo que o projeto falava então gente todos que vinham na minha casa para poder visitar a casa cara não tinha um não tinha um que não falava assim gente que coisa linda porque cara. É, é, eu me gabo porque era bonito mesmo. Era tudo muito bonito, tudo muito perfeito. Os quadros se comunicando com a parede, sabe? A, aquela iluminação bonita, cada quarto de uma cor. A sala é gigante, lindíssima, aquela cozinha maravilhosa, né? Então assim, quando você coloca amor, faz com carinho, você tem uma, uma preparação para fazer as coisas, cara, não tem como dar errado. E, e, de novo, eu não comprei a casa afoito e não comprei a casa no desespero. Tem pessoas que não têm condições e querem financiar uma casa e não pode pagar. Não foi o meu caso. Tá? Então eu procurei, vocês viram a minha história aqui. Foram três meses de luta para encontrar uma casa, financiamento aprovado, crédito, tudo certinho eu tinha três meses para financiar a casa, senão não voltava do zero o relatório, né? E, e, e muito bem pensado. Porque não tem como, né? Você comprar uma casa de um milhão e aplicar ali 200, 300 mil reais e você não, não preparar a sua situação. Né? Porque, né? além de tudo isso aí, vai vir o quê? Vai vir PTU, vai vir luz, vai vir é, gás, no seu caso. No meu caso, não tinha gás. Eu corria de gás, né? Então, minha casa, o fogão é de indução. É digital. Tal, tal. Então, é tudo elétrico. Piscina aquecida. Banheira no quarto. Né? Então, assim, uma banheira de 35 mil reais uma banheira. Então, assim, tudo muito bem feito, bonito, caprichado, né? E muita força minha lá dentro pra poder que acontecesse as coisas, né? E... E assim foi fluindo a casa desse jeito. E aí, pessoal, é, quando você vai para uma casa desse tipo e buscar os materiais, é, é assustador. Porque se você não está planejado, a, não tinha feito planejamento para poder avançar nesse sentido, quando você vai comprar uma cortina, pô você, eu mexo com finanças, com a educação financeira. Eu não estou mexendo mais com cortina. Eu trabalhei nessa época, eu sabia, hoje eu não sei mais. Aí você imagina você do nada vai numa loja de cortinas bonitas e você fala assim, nossa, 15 mil reais. Você, você cai para trás. Dá um treco assim que você vai para trás. Você imagina você buscar uma, uma, uma, uma parte de iluminação para casa e você olhar assim, olhar essa sanca e falar: nossa, esse trilho custa 2 mil reais. Então, assim, é um, são coisas que, que vai acontecer no dia a dia da sua casa. Que você não espera acontecer, mas se você fizer um planejamento e jogar para mais, não para menos, você não se assusta tanto. Se o seu dinheiro fala, olha, para essa casa eu quero gastar 200 mil reais, você vai calculando o quanto você pode gastar e não fazer aleatoriamente para chegar lá na frente, você não ter dinheiro e parar a sua obra. E o que eu digo para vocês é o seguinte, tá? É... Eu comprei uma casa do zero. Hoje, se você falasse assim, Leandro, você faria de novo? Eu faria dentro das condições que eu tenho. No entanto, se eu encontrasse uma casa como a minha, como oportunidade de compra, como Danilo teve: fogão, geladeira, micro-ondas, mesa, sofá, camas, armários, embutido, planejado a casa inteira, piscina aquecida, banheiro no quarto escritório gigante, maravilhoso, tudo perfeito, eu não, faria, eu não faria do zero, eu compraria uma casa por impulso da oportunidade, que foi o que o Danilo fez, ele estava vendendo a casa dele, ele viu essa oportunidade da minha casa, ele veio, fez a proposta e ficou com a minha casa. Então, quando você pega uma oportunidade né, é, de comprar uma casa completa, sem Porque a é minha casa, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a minha geladeira, a minha geladeira é, eu comprei em agosto. Ela chegou em setembro. Setembro a setembro, um ano, com mais quatro meses, um ano e quatro meses. Ela tem dois anos de garantia. A minha TV, dois anos de garantia. Fogão, micro-ondas, máquina de lavar, louça... Tudo dois anos de garantia. Ou seja, eu vendi a casa com os móveis na garantia. Então, olha a oportunidade que o cara pegou. Tudo zero bala. Tudo zero bala. Então, ele teve uma oportunidade, encontrou a casa, ele chegou, trouxe as roupas dele, está lá na casa hoje. Ele pegou uma oportunidade. Né? Então, quando você vai comprar uma casa... Tenta pegar uma oportunidade. Tenta descobrir. Fala corretor. Fala corretor. Eu queria uma casa assim, assim, assada. Eu queria oportunidade. O corretor sabe. O cliente fala para o corretor. Por isso que é importante corretor nesse jogo. Um corretor bom, ele vai buscar oportunidade para vocês. Né? Então você vai ter essa oportunidade de encontrar uma casa boa, lugar bom. Pessoal não vale a pena só a casa e ser bonita o terreno tem que ser muito bom você tem que olhar a casa do vizinho então por exemplo aqui são a, são as duas casas você tem que olhar se essas paredes aqui ó estão colado uma na outra não tem infiltração. você tem que olhar se o vizinho do lado não tem problemas para você não criar estresse para você se o cara faz muito churrasco muita balada Vai afetar você. Você tem que olhar o vizinho do fundo. Você tem que ir na casa uma, duas, três vezes. Se você puder ir num sábado, no sábado na casa, é interessante. Se você puder ir no domingo, visitar a casa, é importante. Se você puder ir numa quinta-feira, sexta-feira na casa antes de comprar, é importante porque eu ia no condomínio de segunda a domingo e eu ia nessa casa quinta eu fui sexta eu fui sábado eu fui domingo eu fui no feriado antes de comprar então eu fazia uma vistoria na casa e eu olhava ao redor de mim o que, que eu ia enfrentar depois se tinha vizinho com problemas se eu teria problemas com o vizinho de frente então, tudo isso eu usei como referência para mudar. Por exemplo, esse apartamento que eu estou aqui, eu vim três vezes. Eu não escutei um barulho de vizinho. Nada. Nem em cima, nem embaixo, nem nas laterais. É dois por andar. Nada. Em cima eu não vejo nada, do lado não vejo nada. Então, assim, super sossegado. Então, é importante não você achar bonita a casa, eu falo pra vocês, eu fui num condomínio em Sorocaba, que a casa era linda, era um casal com um bebezinho recém-nascido e ele tava desesperado para vender a casa, A casa linda, gente, com móveis tudo de primeira, coisa luxuosa, eu não gastaria uma vírgula com a casa. Quando eu entro na casa, eu, eu me encanto com aquela, aquela escada sobrado, né, eu não tinha noção ainda de como que era. Aí eu entrei na casa, coisa linda, aquele casal me, me, me contou só coisas maravilhosas. Aí quando eu saí para fora, ele falou assim: que ele negociava o valor, que ele tinha financiado pela caixa econômica e que ele aceitava outro financiamento para quitar numa boa. Só que quando eu saí para fora e olhei para frente da casa dele, eu vi uma infiltração entrando pela laje e caindo na sala. E ele havia feito uma pintura para tampar. E eu vi uma rachadura ah, aquilo ali para mim eu trabalhei na de na leroy merlin eu sei como funciona né? então os pedreiros contava tudo pra gente então a gente sabia de tudo é né? um pouquinho da da estrutura portas colmeia portas que não são colmeia portas que são boas resistentes né então o que eu deixo para vocês de legado é vocês quando for procurar a casa de vocês usem essas estratégias que eu estou falando para vocês rebobina o vídeo Escuta o que eu estou falando. Olha as paredes, batem, bate na porta, bate na parede, coloca o ouvido na parede, bate, escuta se tem algum eco, se tem alguma coisa assim de que você sente que não está normal. Olha as paredes de ponta a ponta, liga as luzes, que às vezes o vendedor ele não acende as luzes para você não ver problemas nas paredes. Então acende todas as luzes da casa, olha as laterais, mas faz uma visão